Bom pessoal, antes de a gente começar o vídeo de verdade, eu vou mostrar pra vocês quais foram as modificações que a Valve fez na última atualização do CSGO, essa daqui que adicionou o Panorama, beleza? Bom, aqui falando que agora os usuários podem optar pela interface do usuário do Panorama no Windows e fazer o crossplay com seus amigos adicionando o Panorama às opções de inicialização do CSGO. O Hilde aqui falou que mudou bastante coisa, o... o... De dinheiro, agora ele pode colocar a cor, pode controlar também o, a transparência dele. Uh, corrigido as linhas de bate-papo do Rield que não se alinhavam em certas escalas. Então, no caso, a galera que joga 2560 por 1080p aí agora consegue jogar o CSGO normalmente. Atualizada a aparência do estilo Crosshair 0 e 1 para corresponder mais de perto à versão do Skillform e muitas outras coisas, galera. Tem muitas paradas aí novas no, no CSGO. Vou deixar aí vocês aí lendo aí a parada que eu não vou ler isso daqui pra gente não perder muito tempo do vídeo. E ir direto ao ponto aí Antes também de começar Eu vou ensinar pra vocês Como é que a gente habilita O Panorama UI Né, esse novo visual do CS:GO ah Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar com o botão direito Em cima do, do, do jogo na Steam Vai clicar em propriedades Clicou em propriedades Vai aparecer essa janela aqui O que vocês vão fazer? Vocês vão vir em definir opções De inicialização Opções de arranque se o, seu, se o seu Steam for em português de Portugal Clicar aqui Vai voltar no início Ou qualquer lugar lá no final também Você pode adicionar esse comando aqui ó. Só editar digitar panorama Que é de boa, tranquilo? Colocou panorama Traço panorama panorama e clique em ok se o jogo vai inicializar com o panorama UI. Bom galera, outra coisa que eu percebi é que o ícone do CSGO também mudou, beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera a gente vai dar uma olhada De como ficou o novo visual do CSGO Chamado Panorama UI Ele foi lançado hoje, exatamente dia 6 de julho De 2018 Finalmente uh, colocou um novo visual pro CSGO Porque o antigo se chamava Scaleform E ele foi criado em 2012 né galera Então agora, parâmetros mais modernos Deixando o jogo mais bonito, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, principalmente No menu principal, onde todas as modificações Estão praticamente aparentes aqui pra gente A primeira mudança que a gente consegue perceber no menu principal é a barra lateral. A gente tem a lista de amigos, a gente consegue seguir os nossos amigos, clicando, mandando mensagem, etc. Temos também a aba de salas próximas, onde a gente consegue olhar as salas de competitivo, separadas em abas, né, o braço direito do competitivo. Temos também os aliados recentes, que são as pessoas que a gente jogou recentemente no CSGO. Então aqui também tá tudo separadinho, bonitinho. Temos também o ícone de pedidos de amizade, onde mostra a lista de pedidos de amizades pendentes aí, para que você aceite. Nessa barra ainda a gente tem o nosso nível no CSGO né? O nosso patente, digamos assim Então temos os nossos dois patentes, só você clicar Aqui, ele vai uh, aumentar de tamanho E vai aparecer o patente do braço direito E o patente do competitivo Beleza? Vai aparecer tudo aqui pra vocês Bem explicadinho, bem bonitinho As nossas medalhas aparecem aqui em cima, junto com O nosso nível também do CSGO, beleza? No menu principal também temos os botões Da outra lateral, onde temos o botão Jogar CSGO, inventário Assistir partidas e torneios E fiscalização e as configurações Configurações. Primeira coisa que a gente vai dar uma olhada agora, galera, é o menu de configurações. O menu de configurações do jogo tá bem bonitinho, bem separado em camadas, em abas, bem, bem organizado para que a gente não se perca durante a nossa configuração, beleza? Então, teclado e mouse, a gente tem todas as abas de teclado e mouse, controle, configuração de jogo aqui, tudo separadinho em aba, bonitinho. Clicou, ele vai direto para a aba, ele faz um highlight bem bonito, bem padrão. Configuração de áudio também, música e áudio, configuração de vídeo e muitas outras coisas, beleza, galera? vamos agora para a aba de inventário agora o menu de inventário está bem organizado fazendo 7x4, né, que são 7 colunas e 4 linhas então está bem organizado e agora a gente não precisa de ficar clicando para passar de página é só a gente rolar com o mouse que aparece todos os nossos itens listados aqui, ok? Então isso é muito, muito perfeito a gente pode selecionar também aqui se a gente não quer ver tudo ou se você quer tipo, os equipamentos reais, todas as skins quiser ver os adesivos e Grafite, a gente pode também aí Separar e tudo mais, isso daqui é muito bom Eu deixo sempre uh, com tudo aqui Beleza? O contrato de troca agora, ele é Diferente, então você não tem um item No seu inventário chamado contrato de trocas você clica ali em cima no contrato De troca e acaba uh, selecionando as armas Que você quer para fazer o seu contrato Outra coisa bem interessante é quando você Equipa a arma, vou mostrar pra vocês No caso eu vou equipar essa Alp aqui Equipar não, inspecionar a alpe e olha só A Alp vai na hora, o menu de equipar É muito rápido, muito superior do que a versão anterior do Form do CSGO E agora você pode fazer uma outra coisa Galera, vocês podem colocar pra inspecionar No modelo do jogador, vou mostrar pra vocês aqui Olha só, a gente tá com o, o CT segurando a AWP Ok, e outra coisa, não só isso Mas a gente pode, por exemplo, selecionar Qual equipe, qual é o, o TR Que a gente quer ver, se tiver Mais outros CTs, não, acho que não tem Só tem o SAS mesmo no CSGO Mas no, no TR a gente tem várias equipes Diferentes que a gente pode ver como que elas são, ok? É isso daí colocando, por exemplo, esse TR, eu vou colocar ele na minha página principal, é só clicar nesse botão do lado que é usar esta facção e arma no painel. Voltando para o menu principal, a gente tem o TR aqui parado segurando a WP e se ele tiver alguma arma que tem alguma animação diferente, alguma arma que, por exemplo, uma faca, ele vai ficar girando a faca no dedo, vai começar a fazer animações referentes àquela arma, beleza? Menu de fiscalização tá bem bonito, quando você clica em baixar essa barra em branco aqui, ela começa a carregar e, e a análise das provas está bem bonito e bem, bem top mesmo. Bom, vamos voltar então aqui para o principal e a gente vai clicar pra gente jogar o CS:GO. Eu não vou entrar no casual público, eu vou entrar no casual privado contra bots para mostrar para vocês como é que funciona o sistema do CS:GO, como como que o UI é atualmente e vou comparar para vocês aí mostrando a versão do Skyform que é a versão anterior do CS:GO. Vamos entrar no mapa do Dust 2. O botão aqui de OK tá diferente. Vamos colocar para iniciar o jogo. A tela de loading também está totalmente diferente do CS:GO original do Skyform, né? O mapa também tá bem bonito, tem as os níveis de cores aí definindo quais são os níveis mais baixos, os níveis mais altos do mapa. Bom pessoal, isso daqui é a tela de seleção de time né Temos o time terrorista e o time do CT Vou clicar pra gente selecionar o time de terrorista Porque daí a gente consegue plantar a bomba lá Na base e vai dar tudo certo Beleza? Esse daí é o scoreboard, ele agora tem esse visual uh, Transparente, bem bonito, bem padrão mesmo Do CSGO Cara, tá bem bonitinho mesmo, top, top Clicando aqui a gente consegue ter nosso card Bem bonito também E é isso daí, olha, bugou Se a gente não apertar o clicar novamente ele buga Olha o CT ali ele vai acabar seguindo a gente, muito provavelmente Vamos plantar a bomba aqui é uma plantada, apareceu o um alerta Agora eu vou mudar de time, galera Porque daí agora a gente vai ver como é que a gente defusa a bomba, beleza? Vamos lá, pegamos o, o CT aqui E é isso daí, galera menu de compras agora também deu uma mudada, galera, tá bem bonito A gente consegue ter a lista aqui dos, dos itens que o nosso time comprou nessa lateral aqui Lembrando que se a gente estiver jogando no casual Aparecerá uma lista bem completa onde a gente pode é, dar o scroll do mouse E a gente vai começar a ver a lista de todos os jogadores que compraram as armas Quais são os itens que eles têm, se eles têm defuse ou não no caso do CT Então o menu de compras tá bem bonito, o barulho também tá bem diferente E é isso daí Bem bonito mesmo, joguinho funcional, show, show. Bom, pessoal, isso daí, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, de avaliar o vídeo, compartilhar com seus amigos, caso eles não saibam dessa novidade no CSGO. E tamo junto, aquele abraço e